Durante a audiência no Senado, o ministro Ricardo Berzoini defendeu a necessidade de atualizar a legislação de rádio e TV no Brasil. Nós achamos que é o momento de fazer uma avaliação serena, tranquila e sem sectarismo em relação a essa legislação. Ela é adequada, ela está atualizada. Passaram-se mais de 50 anos e nós temos é, uma legislação de uma época em que não havia... É o conceito de rede e televisão, a internet não existia e muito menos a telefonia móvel. Então, portanto, nós não tínhamos um sistema de telecomunicação tão complexo e desafiador como temos hoje. Bezoine também destacou as metas do governo para expandir o acesso à banda larga. É, o nosso programa, banda larga para todos, tem como meta principal levar a banda larga para pelo menos 95% da população até 2018 a um custo acessível, um custo que seja comparável com a renda média do brasileiro. Elevar é a velocidade média de 5 para 25 MB por segundo, alcançar 300 milhões de conexões e a meta de acesso de 45% dos domicílios urbanos com redes de acesso via fibra ótica